A Fórmula 1 chegou renovadíssima para a temporada de 2022, depois de um 2021 intenso. Michael Masi, muito criticado, foi substituído no cargo de diretor de provas, que passou a ser ocupado por uma junta formada por Nils Willis e Eduardo Freitas. Além disso, a principal categoria de automobilismo do mundo estreou uma nova era técnica em sua maior mudança de regulamento em um bom tempo. Novos conceitos aerodinâmicos, volta do efeito solo, pneus maiores, tudo isso em nome de ultrapassagens mais fáceis e corridas apimentadas. Mas será que todas essas mudanças deram certo? Eu sou o Felipe Leite e estarei aqui com Gabriel Carvalho para falar de tudo isso e muito mais na nossa retrospectiva da Fórmula 1 2022. Salve, salve galera! Começando aqui então mais um vídeo da retrospectiva de 2022 do Grande Prêmio. Tô aqui com o Gabo e a gente vai falar de FIA, de regulamento novo, tudo isso e muito mais. Antes da gente começar efetivamente o vídeo, claro, eu peço para você deixar o like aqui, se inscrever no canal do Grande Prêmio caso você não tenha feito isso ainda e não deixa de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de nosso conteúdo, certo? Sem mais delongas então, Bora pro vídeo, Gabo. Já começo te perguntando qual a sua avaliação geral da nova direção de prova da FIA. O rodízio entre o Nils Wittich e o Eduardo Freitas. Deu certo, meu querido? Bom, fala, Fefo. Fala todo mundo que tá acompanhando aí esse fim de ano do grande Prêmio. nossa retrospectiva. É, não deu certo, né? Essa tentativa de né? Tanto que ele já foi dropado aí, especialmente depois de toda a confusão do, do GP do Japão. É, é complicado porque a Fórmula 1 ela nunca esteve tanto em evidência por conta de direção de prova em muito tempo. Né? Eu acho que a última vez que tanto se discutiu a respeito de direção de prova, de decisões fora da, da pista, né, que interferiam dentro da pista, foi justamente ali em 89, né, quando em toda a polêmica de Senna e Prost e tudo mais. É, fora isso, a, não era essa a discussão necessariamente dentro da Fórmula 1. Né? As polêmicas da Fórmula 1 elas nunca se diziam de um respeito à direção de prova. Só que 2021 foi um ano muito atípico, o um ano que acabou tendo encerramento como 89 muito por conta de, de uma decisão é meio controversa e aí é, aumenta essa pressão em cima da Fia e eles resolvem mudar drasticamente isso colocando dois diretores de prova mas se provou uma péssima ideia né porque não só são duas pessoas diferentes tomando decisões né uma a cada fim de semana né então você não tem uma constância você não tem um padrão de decisões como são dois caras que eram acostumados a encarar categorias que são completamente diferentes da Fórmula 1, né? O Eduardo Freitas era diretor de provas do Mundial de Endurance, que é algo que, enfim, é completamente diferente, porque tem um grid muito maior, então o tipo de decisão que você tem que tomar para você neutralizar as ações e tudo mais, é tudo muito diferente. E o Nils Wittish era do DTM, que é uma categoria de turismo, uma categoria onde ela é mais permissiva em alguns aspectos, e ao mesmo tempo ela também tem as suas controvérsias, né? A gente viu na decisão de 2021 então foi uma ideia tão ruim que depois, especialmente do GP do Japão onde foi talvez o maior é, teste de fogo assim, onde tudo se complicou eles acabaram por é, abdicar de, desse modelo e aí Gabão, eu tenho que te perguntar você citou o GP do Japão? aquelas atrapalhadas que vão desde o Q3 no treino classificatório, aquele que ir pro é entre o Verstappen e o Lando Norris, aí teve Verstappen sendo campeão sem saber, trator na pista, a culpa que quiseram imputar em Pérez Gasly, tudo isso e muito mais. Consigo lembrar também aqui do topo da cabeça, aquela polêmica do, do Mick Schumacher tendo o carro partido em dois em Mônaco e o Eduardo Freitas chamar só o safety car virtual, o GP de Mônaco em si também, que foi um escândalo. para você, qual que foi a... Pior polêmica do ano, o ato mais grave da FIA nessa direção de prova. Eu lembro que aqui no Grande Prêmio a Evelyn Guimarães escreveu que era a pior direção de prova que a Fórmula 1 já teve. Queria saber também se você compartilha dessa opinião. É, eu compartilho porque, normalmente, a partir do momento que a gente tem que ficar discutindo direção de prova, mostra que não tá legal, né? Mas eu acho que de todas acho que do GP do Japão, é, especialmente o fator do, do trator na pista, né? Com, enquanto carros passavam ainda em. É, em alta velocidade, né? não era uma velocidade de corrida, mas uma velocidade alta, e a gente viu o, o perigo que foi gerado naquela situação, né? especialmente do Pierre Gasly, que foi o cara mais vocal a respeito do quão absurdo aquilo era. E, curiosamente, recebeu uma penca de punições depois disso, né? Tá até com, correndo o risco de perder corrida por, por suspensão, né? por acúmulo de pontos. É, acho que toda, o trator na pista para resgatar o carro, do, o carro do Carlos Sainz, ainda com todo mundo em pista, né, ainda mais no circuito de Suzuka, que é um circuito mais apertado, né, com tantas, vários setores assim que não tem tantas áreas de, de escape. Para mim, foi disparada a pior decisão da, da direção de prova esse ano. Eu concordo plenamente. Não poderia ter dito melhor, Gabo. Subscrevo plenamente. Mudando a chavinha, então, para a gente falar do segundo tema dessa nossa retrospectiva. E o novo regulamento da F1, hein, Gabão? Tivemos corridas mais emocionantes, com diversas ultrapassagens, coisa e tal, era o plano da Fórmula 1. Quero saber de você se deu certo. Assim, se a gente pegar um número de ultrapassagens, né? Corrida por corrida, a gente talvez chegue a decisão, né? Chega ao veredito que teve mais ultrapassagens de fato, né? E, e, e algumas corridas. É, até. Aqui a gente. Por ter um campeonato ruim, né? Um campeonato que ele foi decidido muito rápido, e não só decidido muito rápido, mas como o viés que ele pegou rápido foi muito foi muito fácil né em determinado momento pela quantidade de da Ferrari isso acaba criando um, um estigma sobre o meu campeonato uma pressão em cima da, das corridas né que a corrida tinha a obrigação de ser boa porque você já tinha o campeonato decidido e tudo mais e então foi mais ou menos acho que a gente teve corridas boas sim não foram corridas tão boas quanto em 2021, mas foi um fator que eu não digo que é necessariamente a respeito do novo regulamento. Na verdade, ele tem até uma conexão, mas não sobre as condições técnicas, né? as condições aerodinâmicas, mas sim eu acho que a condição do teto de gastos, né? Porque é um ano que talvez... 2021 foi o primeiro ano de teto de gastos, 2022 é um ano que talvez ele seja mais firme, justamente porque há uma redução dele e você tem um novo conceito de regulamento. Então o que, que acontece? As equipes principais, da né? Red Bull, Ferrari e Mercedes, que são as equipes de maior investimento há muito tempo, essas equipes, elas estavam num pé de disparidade em comparação às outras. Então, talvez em 2023, 2024, a gente vá ter um grid um pouco mais próximo, talvez parecido até com o que foi o de 2021. Você tem as duas equipes brigando pelo título, mas outras equipes que consigam roubar um pódio aqui, que possam vencer em determinada oportunidade. Mas justamente por... É essas equipes já carregarem um histórico de investimento muito forte, elas abriram uma margem de disparidade muito grande na temporada. Então, por isso que a gente tem uma temporada onde é, só um piloto fora do top 3 da Fórmula 1, né, que é Red Bull, Ferrari e Mercedes, foi ao pódio, foi o caso do Lando Norris. E aí, se você pega em comparação com 2021, 2020, são anos em que metade do grid foi ao pódio, em né, que metade do grid tinha algo a brigar. E, Enfim, eu, eu acho que... Não é um ano que a gente vai determinar se esse regulamento foi bom ou não. Mas a primeira impressão é um pouco decepcionante, porque a Fórmula 1 prometeu algo que ela não conseguiria cumprir. A Fórmula 1 prometeu que ela ia ser equilibrada e tudo mais, mas não, a Fórmula 1 não pode prometer isso, porque ela nunca foi equilibrada em nenhum momento da história dela. Teve alguns episódios, algumas temporadas, que ela foi é, menos dispare do que outras, mas nunca equilibrada, nunca o pior carro teve alguma chance de ganhar. E é justamente por isso que quando... Vitórias como a do Ocon na Hungria, como a do Gasly na, na Itália são tão especiais, né? porque elas não acontecem com frequência. Então acho que a Fórmula 1 ela pisou na bola, na verdade, na, no jeito que ela promoveu o novo regulamento. O novo regulamento eu acho que ainda tem um, um tempo aí para dar certo. A primeira pressão não foi tão legal, mas é, conforme os times forem é, se acostumando com as questões é, técnicas, né? forem se acostumando com seus altos investimentos, eu acho que as coisas vão se igualar no, nos próximos anos. Ou ao menos tentar se igualar. Perfeito. É um esporte de eras, né, Gabão? É um esporte de eras de dominância, então não tem como fugir disso. E aí eu lembro também Ross Brown, então diretor técnico da Fórmula 1, hoje aposentado, falando que o plano a longo prazo é se livrar do DRS, né, da asa móvel. Vamos ver se isso será possível. Para fechar então, meu querido, o que pode ser feito nessas duas frentes? Direção de prova da FIA, regulamento da Fórmula 1 para melhorar o futuro do esporte. Bom, a direção de prova da FIA, eu acho que ela precisa ser uma direção uniforme, precisa ter uma pessoa comandando as coisas, e eles precisam seguir um padrão, e esse padrão precisa ser explicado a todos, em né, termos da decisão, e precisam ser um pouco mais ágeis, né, eles precisam ter os olhos na pista o tempo inteiro, parece que isso não acontece às vezes. Sobre o novo regulamento, acho que algumas coisas precisam ser melhoradas, acho que a questão dos pneus né, é uma preocupação muito grande, né, a Fórmula 1 precisa dialogar e testar melhor com a Pirelli, e acho que dá tempo ao tempo talvez as coisas vão ser um pouco mais dentro daquilo que a gente esperava. Maravilha, Gabão! Então é isso, não tem mais nada para falar. Falamos de FIA, falamos de nova era técnica da Fórmula 1. Resta saber agora se esses cenários vão de fato melhorar para 2023. O que, que você acha? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça. Like no vídeo, se inscreva no canal do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo. Agradeço ao Gabão, agradeço a Rodrigo Berton na produção e a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu sou o Felipe Leite, um beijo e até a próxima.